Pessoal, a gente vai começar agora com o André Pereira, ele é produtor e roteirista do filme. Então, o Rastro é um filme de terror psicológico brasileiro, é, ele estreia em março do ano que vem no cinema, cinemas, 30 de março. E ele é sobre o hospital sendo desativado e os últimos pacientes têm que ser retirados do hospital. E aqui a experiência que a gente trouxe para o Comic Con é você entrar no nosso hospital, você é internado, você recebe um avental hospitalar, uma pulseira de identificação e você passa por um labirinto de corredores com muitas surpresas e depois se você sobrevive a experiência, você coloca a sua pulseirinha de sobrevivente Muita gente já colocou a pulseirinha? Cara, a gente está chegando aqui em 2000 que foram a primeira leva de todos os pulseiros que a gente fez, está tendo que fazer mais porque hoje é sexta-feira, ainda tem sábado e domingo aí pela frente tá muito legal. André, e a estreia do filme? A estreia do filme é 30 de março nos cinemas, por favor, gente, é um filme muito diferente, muito legal. É, o nosso trailer acabou de passar é, no painel, no auditório Ultra, passou agora no auditório Cinemark também, que foi incrível, 3.500 pessoas lá e o nosso trailer está passando aqui no stand e na terça-feira sai online.